Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís E seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal Hoje a gente estamos aqui numa lenda bem sinistra, né Thaís? Isso mesmo, Thiago Conta pra gente um pouquinho dessa história aqui, dessa casa, Thaís Bom, aqui o vizinho que passou pra gente essa localização, né, um vizinho aqui do lado do sítio, Sim. ele falou pra mim que essa casa aqui morava um senhor e ele disse que chamavam ele de velho louco. Diz que ele era louco, corria atrás das pessoas, não podia ninguém passar por aqui que ele corria atrás Diz que ele era bem doido e diz que ele morou aqui nessa casa e veio a falecer aqui Quando encontraram ele, ele já estava morto há dias aí E dizem que vê ele por aqui, que vê uhum. ele correndo E também, Thiago, o rapaz falou que ele foi enterrado aqui, que aqui tinha construído o túmulo dele. Diz que ele foi enterrado na, na mata atrás da casa, né? Ele falou que se a gente andar aí na mata, a gente vai achar. Então eu queria ver se a gente acha esse túmulo. Sei, Vamos pegar então. Vamos olhar a casa certinho. Vamos mostrar pro pessoal. A gente nem entrou lá ainda, pessoal. A gente vai entrar agora, vamos mostrar tudo pra vocês e depois vamos passar o K2 ver se tem alguma presença. Isso aí. Aí depois a gente vê esse negócio do túmulo aí, se a gente anda na mata, a alguma coisa. A gente veio de dia pra conhecer o local, né, Thiago? É isso aí. E se a gente vê que, que tem é, espíritos aí mesmo, né? Se o K2 der sinal aí, a gente volta à noite pra fazer a investigação sobrenatural. É isso aí. Então, galera, já peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like, seguir a gente no Instagram e bora pra mais uma aventura. Tá isso, pelo jeito... Tá bem abandonadão hein, Sim. olha, pé de banana para todo lado né, o que que é isso aqui Thaís? Então, tô vendo aqui ó, é guardando só madeira, cara é perigoso ter cobre hein, Ah é uma casinha guardada de madeira, Thiago disse que ele não tinha filho, não tinha parentes próximos, Parece que aqui ficou para um sobrinho dele e o sobrinho dele só arrenda aqui agora as terras para plantio Sim. e o sobrinho dele não mora nem aqui no, no estado. Ó, esse aqui é um, é um pé de fruta. É. Vamos entrar dentro da casa, depois a gente anda aqui fora, tá? aí? Vamos dar uma olhada primeiro pra aqui assim, ó. Andar por fora. Ó, tem um barulho aqui, cara. Tá? Cuidado, pode tá ser muito bicho, hein? Para você, cascavel aqui. Posso a volta na casa. da volta? Vai ali, vamos ver. Vamos dar volta aí. Olha a janelinha abaixo. Será tem alguma coisa aqui? Ó. Tem mesmo, pessoal? Tem alguma coisa aqui, ó. É só uma cortina. Mas não dá pra passar, tá muito tem o banheirinho. Não parece dá? Tem uma porta aqui, parece uma porta da câmera aqui. Deixa eu mostrar. Ó, ah, parece que... Ai, tem uma porta ali, ó. Dá pra passar assim, Thaís. Vamos andar aqui. Você consegue passar isso? Sim. Tem medo de ter cobra, velho. Então, vem. Pessoal, então ele pode ser enterrado por aqui, né, Thaís? qualquer lugar dessa mata. Só que a mata é muito grande, Agora, Ela dá a volta lá embaixo, ó. Sobe Sim. ali de novo. Vamos dar uma volta aqui pela, pela volta da casa e a gente ó, já entra por dentro. A porta tá aberta ali. É uma casa grande, hein? Olha. Aí. Tem coisa lá, ó. Será que é o fundo ali já? Não sei. Bota, ó. Pode ser bota dele, hein? Tiago. O que, que a gente faz? A gente vai até lá ou entra na casa primeiro? Vamos até ali só dar uma olhada primeiro? Tem um poste ali também, Itaís, tá ó. Eu acho que era melhor a gente entrar na casa, velho. Entrar na casa, depois a gente vai ter que andar pra procurar, né? É, vamos entrar dentro da casa? Então vamos. vamos ó, aqui tem uma cerca, tá vendo? Sim. Tem uma cerca, pessoal, assim não dá pra pegar, mas tem uma cerca ali. Vamos Entrar pela outra porta, que é a porta principal? Vamos. Ó, tem coisa. Ali. Que isso? Um tanque? Não, um poço d'água. Ah, aqui tinha uma torneira aqui, ó. Tanque ali. Aqui tinha outra construção, Thiago, ó. Hum. Poderia ser uma uns, tuia, ó. porque ali, tá É, vendo? porque daí era construído em cima, assim. Poderia ser uma tuia. Cara, olha essas árvores, esses pés aqui, tá isso? Que da hora. Tá isso Tá Será que era a roupa dele? Não, não. Olha só, uma roupa aqui, ó. isso, aí, parece que tinha outra casa aqui, cara. Então, eu acho que era uma entrada de uma tulha. Mas, Sai. ó, um, um vaso ali. Ah, então. Deixa eu só não ver esse pedaço aqui. Ó, aqui é um concreto, pessoal. Ó, olha aqui. Ó, o centro. Pode ser dele, de hein, Pode ser. Aqui é concreto, ó. E ali também tem parte, ó. Tá vendo? Ó, o Thiago, aqui era uma casa de madeira que ele morava. Hum. Depois ele construiu essa casa de alvenaria melhor e desmanchou essa. Pode ser. Não sei. Será que a gente vai conseguir encontrar o túmulo dele, cara? Então. Pessoal, não sei se tá fazendo barulho aí, mas aqui do lado tá, tem tratores é, plantando. por lá tem trator plantando. já tá dando uma olhada ali em volta. Dá uma olhadinha aqui. Ó, aqui eu acho que era uma dispensa. Tipo uma dispensa. Ó. Aqui já era cozinha, ó, tem um negócio aqui, tomar cuidado com um bicho, cobra, cobra adora ficar enrolada assim, ó. deixa eu ver um grito de alguém pedir, alguma coisa assim, cara. Grito? Não tem ninguém, é. Quer filmar aqui, Thiago? Eu já vou ligar o K2 pra gente já ir passar, tá? Já vai ligar o K2? Pera aí, deixa eu... Vamos, deixa eu mostrar aqui. Você já mostrou aqui dentro primeiro? Está tá muito escuro. Cuidado. Nossa, Thiago, olha isso: cama, guarda-roupa, cara. Ó, tá na a cabeça dentro? Cuidado. Ui. Cuidado. Saiu isso. Thiago, vê se tem alguma coisa desse guarda-roupa que consegue guarda é colocar. Cuidado. Aqui, Vai, Cara, eu tenho medo de cobra que vocês não ó, fazem tá boné ideia. Ali, Thiago, ó. Deve ser boné dele, cara. Olha. Guarda-roupa. Hum, ah, eu achei que era uma cortina isso aqui. Deve ser. Cara, fez barulho aqui. Tiago, tem um servidor no outro quarto. Mano, eu tenho medo de bicho, velho. Vamos ver casa. Ó, aqui já é piso, Thiago. Tá vendo? Tem uma casinha boa. Deixa eu ver. Poxa, oh, né, Thiago. Olha aqui. Caraca, mano. Esse quarto é muito chumeteiro, morcego. Susto, Você me assustou. É. Nossa, o Itânio Morcego lá. Olha o pente, Thiago. É um pente antigo, ó. Ah, certeza que esse pente é dele. Olha tá isso. E aí era a sala, pelo jeito, né, ó. Aqui é a sala ou cozinha? Não, a cozinha era lá, né? Ó, os parafusos. Thiago, vamos passar o dois 2 pra ver se tem alguma coisa aqui? Não. Ó, tem um garfo. Tá isso. E aquela parte ali, ó? Tá vendo que estranho? Tem esse de caixa d'água? Não é forrada essa casa, aqui é forrada de É forrada. Tiago, vou ligar o K2 aqui, e vamos passar aqui dentro, tá? tá. Se tiver alguma presença, de algum espírito, dê um, sinostra, um sinal pra nós, toque no K2. Diz que um velho, muito ruim, morava aqui nessa casa. Susto! Eu também assustei, cara. Eu pisei no negócio. Tem algum espírito por aqui? Pronto. Ó, pode é um, um pique. Pico. Ó, ó. Tá vendo? Tiago, tem um espírito aqui, velho. Ó! Oh! Só não tá tão forte, Tiago. Chegou no. Ó, foi no vermelho, Thaís. Tá, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tá dando picos, ó. Ó, ó, ó, ó. Velho, é você? Ele tá aqui no banheiro. Caraca, velho. Comecei a suar, meu. Não gosto de segurar o cadeirinho. Aqui eu vou entrar rapidinho por causa dos morcegos. Tá? Aqui eu vou entrar. Ó, ó. Você viu? Aqui eu vou entrar rapidinho por causa dos morcegos. o ficar dois pra cá pra mim ver? Porque eu não vou nem entrar. Oi. Oi. Tem um medo de morcego. Deu pico lá dentro? Nem vi, não consegui nem ver. Não, acho que não. Também não vi. Eu fiquei prestando atenção no assim. Ui. Thiago. Ó, alta.. Tem ó, ó. Oh. Olha, meu Deus do céu! Tiago, vou desligar. Calma aí, tá, exoto, tá travado. Meu mano. Deus, não. Tiago, você viu que deu sinal? Vi. Não deu tão forte, só algumas horas, né? Sim. Mas, a gente Mas teve uma hora dentro do banheiro que deu até no vermelho, cara. Sim. Aqui também. Sim. Vamos dar uma olhada na mata ver se a gente encontra? Só bom. que eu acho que esse vídeo já ficou muito grande, né? Ah, eu acho que já ficou grande. Então vamos começar um outro vídeo, pessoal. Pra ver se a gente acha o túmulo dele Sim. aí na mata. Não sei se a gente vai achar, porque a mata aparentemente é bem grande. Tá bom? Mas... Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo deixar o um like, beleza? Tamo junto! Fui!